Bem-vindo ao Herói de hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a origem de Morris Bent, o supervilão Homem Hídrico. Você acha mesmo que pode com o poder de O Homem Hídrico surgiu na revista The Amazing Spider-Man número 212, onde foi contada a sua história de origem. A história de Morris Bent Começa logo após um confronto entre o Homem-Aranha e o Príncipe Submarino, o Namur, em que Peter presenciou o teste de um gerador em alto mar. De repente, o improvável aconteceu e um dos cabos elétricos do gerador acabou se rompendo. Para impedir que todos morressem eletrocutados, o Homem-Aranha causa uma perturbação na água que acaba lançando o marujo Morris Bent ao mar. Com o rompimento do cabo, o gerador foi ativado enquanto afundava no oceano, transformando com a energia o corpo de Maurice Bent. De volta ao navio, os tripulantes mencionam que um marujo caiu no mar e que estava lá por vários minutos após a ativação do reator. E assim, o Homem-Aranha usa seus poderes tanto para resgatá-lo quanto para retirar a máquina do oceano. Mais tarde, no navio... Todos ficam surpresos com o fato de Maurice ter sobrevivido, mas a partir de agora, seu corpo parecia suar o tempo inteiro, com nosso personagem sentindo cada vez mais que ficava molhado a cada vez que se secava. Acreditando ser esse um trauma de seu acidente, ele decide ir até um bar, quando acaba encontrando sua namorada Sed Fricket. A tratando de forma rude, Sed termina o seu relacionamento e vai embora. Mas acredite, isso fez com que Morris ficasse bem, e tão bem, que ele acabasse se tornando puro líquido. Andando como uma poça d'água, ele deixa o bar sem pagar, conseguindo depois se reagrupar e retornar à sua forma sólida. Percebendo que agora tinha um superpoder, Morris decide utilizar sua nova habilidade para se tornar um super vilão, destinado a se vingar daqueles que julgavam ser o responsáveis por seu estado, começando... Pelo Homem-Aranha. Para isso, o nosso vilão começa a se infiltrar nas tubulações de diversas residências, perguntando a todos sobre o paradeiro do Homem-Aranha. Dessa forma, a notícia é que um Homem-Hídrico buscava pelo amigão da vizinhança se espalhou, chegando aos ouvidos de Peter Parker no Clarim Diário. Começando uma busca sobre todos os possíveis locais em que poderia aparecer o Homem-Hídrico, o Aranha encontra no escritório de um empresário. Descobrindo que o Homem-Hídrico era na verdade o marujo Maurice Bent, o herói é logo atacado e acaba sendo derrotado. E, mais tarde, vai até o Clarim Diário e convence JJ Jameson a publicar uma nota em que o Homem-Aranha desafiava o Homem-Hídrico para um novo confronto. Lendo a nota no jornal, o vilão ficou furioso e aceitou o desafio para conseguir derrotar o Homem-Aranha. Uma intensa luta é travada entre os dois personagens, quando Peter descobre que não poderia atingir o seu inimigo, pois ele mudava constantemente o seu estado físico de líquido para sólido entre cada um dos golpes do teioso. Percebendo que não poderia vencê-lo em combate, o escalador de paredes decide utilizar a sua mente, fazendo com que o homem hídrico o perseguisse pela cidade em um dia ensolarado. Enquanto fugia pelas coberturas dos prédios, o nosso herói de hoje jogava jornais e roupas no vilão, conseguindo dessa forma secá-lo e o deixando muito mais enfraquecido. Porém, antes que eu pudesse nocauteá-lo, o Homem Hídrico se transforma em puro líquido, pois estava tão cansado e com tão pouca energia que as suas moléculas já não tinham mais força para se reagrupar. Mas acredite, esse nem de longe seria o fim do vilão, que retornaria algumas edições mais tarde, se unindo a Flint e Marco, o Homem de Areia, para conseguir derrotar o Cabeça de terra. Entretanto, ao misturarem os seus poderes, os dois acabam se fundindo em uma nova e gigantesca ameaça, o poderoso Homem de Lama. Sendo praticamente indestrutível, a criatura causa o caos em Nova York, sequestrando até mesmo o Fricket, a antiga namorada de Morris Bent. Felizmente, o vilão logo seria derrotado pelos policiais de Nova York, que soltaria um misterioso gás que faria com que o Homem-de-Lama se desintegrasse. Sendo uma das maiores ameaças que o Homem-Aranha já enfrentou, o Homem-Hídrico pode mudar a sua estrutura corporal, convertendo-a entre os três estados físicos principais da matéria, além de também possuir hidrocinese e diversas outras habilidades, e você pode descobrir clicando no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Aparecendo em algumas mídias, o Homem-Hídrico está presente no desenho Ultimate Homem-Aranha, e também aparece como uma referência de um dos vilões elementais no filme Homem-Aranha Longe de Casa. Mas e você, jovem herói? Comenta aqui embaixo pra mim quem você acha que é o vilão elemental mais perigoso do Homem-Aranha. Você acha que é o Homem-Hídrico, ou na verdade, seria o Flint Marco, o poderoso Homem de Areia? Comenta aqui embaixo, e para mais origens você já sabe, é só você deixar aquele seu super like e se tornar um herói de hoje. E esse Não deixa de conferir a nossa origem de Quentin Beck, o supervilão Mistério, ou assista a origem de Adrian Thomas, o letal supervilão Abutre.